Produtores em busca de informações para melhorar a produção e o manejo. estandes com máquinas de alta performance. Noite de homenagens para os destaques do setor orizícola. Tudo reunido na 27ª abertura oficial da colheita do arroz. Evento tradicional e o maior do segmento na América Latina. A 27ª abertura oficial da colheita do arroz marca o maior debate setorial da produção e suprimento do arroz. Aqui na estação experimental do IRGA, o produtor pode, por exemplo, conhecer o desempenho de algumas variedades na prática. O evento é promovido pela Federa Arroz com o apoio do IRGA. A presença de produtores, e não somente desses, mas também os colaboradores da lavoura, os produtores tiveram essa sensibilidade,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 Representando o governador José Ivo Sartori, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, abriu oficialmente a 27ª colheita do arroz. As quatro colheitadeiras percorreram um pequeno trecho, em representação aos mais de 1 milhão de hectares plantados nesta safra, trabalho de cerca de 220 mil pessoas. Destaque para o campo e o potencial produtivo gaúcho. Uma perspectiva de uma safra boa, né, isso traz, sem dúvida, um astral eh, bom. Eh, quando a gente tem produção, produtividade, né, é o primeiro passo para que a gente tenha né, exatamente... Eh, eh, motivos para comemorar, enfim, para celebrar esse momento. Nesta safra, a projeção é que sejam colhidas cerca de 8 milhões e meia de toneladas no Rio Grande do Sul, o que representa 70% do total do país. A preocupação agora é conseguir um bom preço pela colheita, cenário que não abala o produtor, pelo contrário,